Oi, aqui é o professor Ricardo, tudo beleza? E no vídeo de hoje nós vamos aprender como usar o verbo dedurar Conhece esse verbo? Não? Calma, eu vou te ensinar Dedurar é denunciar alguém que fez algo ilícito ou reprovável O meu vizinho dedurou o traficante para a polícia Meu professor me dedurou para o diretor da escola? Agora uma pergunta para você, como nós chamamos a pessoa que dedura alguém? Hum, dedurador, dedurante? Não, nós chamamos de dedo duro, sabe? Duro, contrário de flexível, mole, esse galho é duro, e falando em dedo, use-o para clicar em gostei, ativar as notificações e se inscrever no meu canal. Uhum. Assim você não perde nenhuma novidade. Obrigado por assistir e até a próxima! Tchau!